Chegou aqui em bolsão a segunda caixa da Nerd ao Cubo, com o tema e produtos oficiais de O Senhor dos Anéis. Como já havíamos revelado, o tema desse segundo box é Perseguição. E estamos percorrendo o caminho da Sociedade do Anel, já saímos da Vila dos Hobbits nessa aventura e agora temos os Cavaleiros Negros no nosso encalço. A próxima parada será em Bri, mais especificamente no Pônei Empinado,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 mês sim mês não e também você só paga mês sim e mês não nós já estamos na segunda edição que é a que eu vou fazer o unboxing hoje se você perdeu as duas primeiras não tem como adquiri-las agora pois são exclusivas e tem tiragem limitada mas você ainda tem a chance de adquirir a partir da terceira que está maravilhosa as assinaturas são super limitadas então já vou avisar que eu deixei um link na descrição para você fazer o seu cadastro e não perder a terceira edição. Após o cadastro, você tem que aguardar o e-mail para efetuar a assinatura. Então segura a ansiedade que em algum momento eles vão te enviar esse e-mail. Fica até o final do vídeo que eu vou revelar o tema da terceira edição. E, sem mais demora, vamos ao unboxing. Então bora lá galera, o seu cubo chegou, muito bom. Acho que eu vou acionar assim, na mão mesmo, não vai nem precisar disso daqui, ó. Então, vou deixar de lado. Acho que não vai precisar não Vamos no modo ogro Eu acho que ele tá de cabeça pra baixo Tá mesmo Deixa eu virar ele devagar Pera aí Opa Ouvi um barulhinho aqui de vidro, hein? Será? Caixa maravilhosa Vamos abrir aqui Oficial The Lord of the Rings Nerd ao cubo Olha só mesmo tema aqui do mapa, né? A caixa. Bem legal. Vamos lá. Primeiro vem a revista aqui. O seu guia geek mensal. Spoiler. Então temos algumas coisas, algumas informações aqui. É uma revistinha da própria Nerd ao Cubo. Olha só quem tá aqui. Ah, seu amigo de sempre. Não é o Homem-Aranha, é o bolseiro mesmo. <risos> legal, tem aqui, ó arroba o bolseiro oficial, então já siga aí o bolseiro no Instagram, hein, não esquece ah, tem aqui até com um pôster da edição anterior vamos dar uma olhada geral aqui ah, aqui já tem spoiler não pode <risos> isso aí, então vem a revistinha aqui Vamos ver o que vem. Deixa eu ver por onde eu vou começar. Vou começar pela camiseta aqui, ó. Vamos lá. Eu gosto do tecido, uma qualidade boa da estampa também. E o que temos aqui Olha só. Black Rider. Black Rider, é isso aí, ó. Cavaleiro Negro. Ficou muito, muito bonito mesmo. Essa estampa aqui. Dando esse vermelho escuro, meio vinho assim. Dá o destaque ao Cavaleiro Negro aqui. Ficou bem dark essa camiseta, né? Gostei demais, gostei demais. E a perseguição aí dos cavaleiros os cavaleiros negros perseguindo por isso que o tema dessa caixa, desse cubo chama-se perseguição muito bom vamos, vamos pegar esse daqui tá, já está escrito aqui, ó, caneca de show. é legal que tudo veio em sua própria caixinha, né? protegendo porque é de vidro 300ml e vem já temático, ó. The Prince and Pony. Tem tudo certinho aqui. Vamos abri-la. Hum. É bem protegida. Vamos tirar aqui com cuidado. Olha só. nada ah, dá pra pegar assim, ó. É vidro mesmo, tá, galera? Não é plástico, não. Então, tem aqui... A marca, The Lord of the Rings, né? E The Prancing Pony, o pônei empinado, o pônei saltitante aqui. Ali em Brie, né? A estalagem tem vídeo no canal sobre o pônei empinado, para você entender melhor. Assista ao vídeo do canal. E tem tudo a ver, né? Porque após, ou durante, na verdade, a perseguição eles se abrigam ali no pônei empinado e ainda assim são perseguidos dentro do pônei empinado ali em Bri então tem tudo a ver, tudo temático tudo segue uma linha ali cronológica e foi a primeira vez que o Frodo usou, deixa eu ver como que tá aqui essa caixa vai no um barulhinho aqui de metal réplica metálica então vamos abrir aqui também em sua caixa exclusiva olha só olha só não tô acreditando nisso que está acontecendo <risos> temos uma base aqui de oh, um anel gigante olha só o tamanho desse um anel na palma da minha mão tem as inscrições internas e as externas ele é para decoração, né? Porque não dá para usar tá quase um um bracelete. É como se tivesse saído da mão do sauro, né? Acabou de sair, então você coloca encaixa ele aqui, e ele vai ficar no suportezinho para decoração. E é de metal, tá, galera? Metal. O suporte também é de metal. Tudo oficial. Que maravilha! Então foi a primeira vez que Frodo Bolseiro usou um anel, foi ali em Bri e foi dentro desse tema perseguição né, eles estavam ali na estalagem do pônei empinado, então tem um anel gigante aí para você decorar. Mais uma edição maravilhosa, os itens estão lindos e com material de qualidade Tivemos um item a menos nessa edição por conta do Um Anel e também da Caneca de Vidro, que são produtos mais caros. Porém, conversando com o pessoal da Nerd ao Cubo, vamos manter quatro itens nas próximas edições. E olha só quem está aparecendo aqui para te lembrar daquele like, o Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí. Pro Gandalf Tree não te transformar em um sapo ou coisa pior. Ah, uma dica para quem adquiriu alguma edição dessa coleção de O Senhor dos Anéis. Essas caixas têm a estampa interna com o mapa da Terra-média. A caixa dupla face. É só desmontar a caixa e montá-la novamente com a face interna para fora que ela ficará assim, uma caixa do mapa da Terra-média. Olha que coisa bonita! Ficou bem legal, né?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 para compra desse box maravilhoso da história da Terra-média. O primeiro box aqui contendo os dois primeiros volumes. Olha que maravilhoso, hein? Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Estamos chegando a 50 mil seguidores, então me ajudem a divulgar o perfil do Bolseiro no Instagram.